Obrigado pelo apoio, Marina. Quem sonha com ética na política e defesa do meio ambiente está com você. É nossa causa, uma cidade sustentável com qualidade de vida. No domingo, vote 23 mil e eleja Ricardo Yang, seu vereador.